Viva Irmãs e Irmãos na Fé. Aqui está os recortes, como eu queria fazer, completos. Com a folha de cor no outro lado, para dar o, o relevo devido ao recorte. E o poema engrandecido pelo recorte. Eu gostava de fazer um livro, só assim, que é um livro, é uma peça única. Gostava muito de oferecer depois, talvez, à Biblioteca de Arte da Gulbenkian, em Lisboa. Vamos ver se é possível. Para a glória do Senhor.